Olá, tudo bom? Meu nome é Janaina Reis, professora de Química. Nesse vídeo, eu vou te mostrar o que é uma equação química. Eu sei que descrever uma reação química, às vezes, parece ser muito difícil e complicado. Ainda mais quando temos que descobrir os coeficientes de cada substância. Bom, se você também acha difícil, fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar uma maneira que seja simples e de fácil entendimento. O que é uma equação química? Ela é a representação de uma reação química. Vou te dar um exemplo aqui no quadro. Essa aqui é a reação química do etanol com oxigênio que vai formar gás carbônico e água. Esse primeiro membro, que é o que tem antes da seta, ele chama reagente. E o que tem, o segundo menos, que é o que tem depois a seta, é chamada de produto. Bom, a quantidade de átomos que a gente tem do lado dos reagentes tem que ser a mesma quantidade de átomos que a gente tem do lado dos produtos. Então, vamos olhar. Carbono, a gente tem dois. Quantos que a gente tem do lado dos produtos? Só tem um. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Balancear essa equação química. Se eu colocar um 2 aqui... Vai ficar 2 vezes 1, 2. 2 também. Agora, quantos oxigênios eu vou ter do lado dos produtos? 2 vezes 2, 4. Com mais 1, um, 5. E quantos oxigênios eu tenho que ter do lado dos reagentes? 5. Eu tenho 2, com mais 1, 3. Está desbalanceado, eu tenho que balancear também. Se eu colocar um 3 aqui, 3 vezes 2, 6. Com mais 1, um, 7. Lá eu tenho 5, vou ter que balancear do lado de lá também. Se eu colocar um 3 aqui, 3 vezes 1, 3, 2 vezes 2, 4, 4 com mais 3, 7, 7 do lado dos produtos e 7 do lado do reagente. Ok, vamos ver o hidrogênio, 3 vezes 2, 6, e aqui 6. Então a gente está balanceado, carbono, hidrogênio e oxigênio, é a mesma quantidade que eu tenho do lado dos reagentes, é a mesma quantidade que eu tenho do lado dos produtos. E o que cada número aqui indica? Esse número que vem na frente das moléculas, ele é chamado de coeficiente. Ele indica o número de moléculas presentes na reação. E esse número aqui de baixo, ele é chamado de índice. O índice indica o número de átomos de cada elemento, por isso que a gente fez. Olha os números aqui embaixo e não os números aqui em cima. Eles são só para multiplicar e para a gente poder balancear a equação química. Bom, uma, durante uma reação química, o que, que acontece? As moléculas são desmontadas e os seus átomos são reaproveitados para montar novas moléculas. Eu vou dar um exemplo usando pecinhas de montar. A gente tem essas pecinhas de montar aqui. Qualquer jeito que a gente fizer com ela, a gente monta o que a gente quiser. Um castelinho, um carrinho. A gente precisa de mais pecinhas. Então eu vou representar o etanol. Então esse aqui é o hidrogênio, o carbono e o oxigênio. E essas duas pecinhas vão representar o oxigênio. Então a reação do etanol com o oxigênio, elas vão ser o quê? Desmontadas e os átomos que estão soltos vão ser o que reaproveitados e vão ser e vão montar o que novas reações novos produtos então esses dois vão se juntar e vão formar o gás carbônico e esses dois vão se juntar e vão formar a água é basicamente isso que acontece desmonta uma molécula os átomos são reaproveitados para montar novas moléculas e, em cima da seta do, da reação, que é essa seta aqui, e vem alguns símbolos. E esses símbolos indicam as condições que as reações devem ocorrer. Então, no caso, o símbolo do calor é uma pirante. O aquoso vem abreviado, aqui. Aquoso quer dizer em água. O catalisador vem abreviado, cat. E a energia luminosa é representada pelo e, e também em algumas substâncias, vem também alguns símbolos. No caso, quando há desprendimento de gás, tem a setinha para cima. E quando tem precipitação de um sólido, a setinha é para baixo. E nas substâncias, em algumas reações, são colocados entre parênteses, quais são os estados dessas substâncias. No nosso caso aqui, o etanol vai vir... Um L de líquido, o oxigênio, um G de gasoso, gás carbono, um G de gasoso e a água também é um estado gasoso. Porque os estados físicos são sólido, líquido e gasoso. Então, bom, a gente tem que fazer o que? Praticar, faça bastante exercício para você conseguir balancear e entender as reações químicas. Sempre consulte e tenha em mãos a tabela periódica, só assim você vai conseguir é conhecer os, os elementos químicos que você mais utiliza e saber o que você precisa sobre ele. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o um comentário e assine meu canal. E até o próximo vídeo!